Fala nação, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui no canal falando sobre as notícias do Flamengo, as principais notícias do Flamengo Então já quero que você assista esse vídeo, o pessoal da Jovem Pão, Pilhado, Vampeta vai falar sobre os reforços no Flamengo Flamengo aí que tá aí com um caminhão de reforços, hein? É, rapaz, o Flamengo aí que vai vir muito forte para 2023 então eu já quero que você assista esse vídeo, já quero que você se inscreva no canal, deixe o teu like, ativa a notificação pra você não perder nada, compartilha a galera, muito importante, bom? Faça o nosso canal crescer, tá bom? Você bem-vindo aqui ao nosso canal. Então vamos pro vídeo. Gostaria de dizer... Não, também. pelo amor de Deus, aí joga, joga, que você cara, vai começar cara, a, a cutucar a pra isso pra é. isso. É. Casa, é, casa do dragão, da hora. casa do dragão, até tem o pessoal lá, pessoal, as casa do dragão. Ó. Não, não, não, é Eu é, tenho que trabalhar, meu irmão, tem que ripar, senão não vai a picar pra mesa, Mauro César, ainda falando sobre o Flamengo. Ayrton Lucas, é provável que fique ou é provável que vá embora? Porque o contrato do Ayrton Lucas se encerra no dia 31 de dezembro. Ele está emprestado pelo Spartak Moscou. É um bom lateral, né? um bom substituto para o Felipe Luiz. Foi muito bem, inclusive, na final da Libertadores, quando teve que substituir o Felipe Luiz numa situação dificílima. Ele fez a jogada do Ele fez do a jogada da expulsão é. do Pedro Henrique. Agora. Esse jogador, é, se, se ele tivesse jogado um certo número de jogos, seriam 9 milhões de euros, obrigatórios. Provavelmente o Flamengo fez isso de propósito. Claro, claro, claro. Né? claro. Não colocou ele para claro. jogar o claro. número de jogos. O Flamengo jogos. controlou o tempo todo. Chegasse... O é de Madrid fez isso com o Gris, mas agora, É isso. chegasse a determinado momento que ele pudesse atingir o percentual X, ele ia ser retirado do jogo. Alguém ia falar, Dorival, não vai jogar nesse jogo não. É porque não, não pode, nesse jogo ele vai descansar. E não ia jogar. Mas ele, ele... Você acha que tem mais possibilidade de ficar? O Flamengo quer eu acho, a contratação. Que vai, eu acho que vai ficar, só que vai ter que haver a negociação. Só que tem tempo, né? Estamos ainda no começo de novembro. Então tem dois meses até o final do ano, praticamente. Tem tempo mais que o suficiente. É o jogador que não vai jogar a Copa do Mundo, então ele vai ficar de férias. E o Flamengo vai fazer uma oferta para o Spartak. Ao mês de 9 milhões, ó, eu pago quatro, cinco, seis, sei lá. Vai chegar num número. Como é que paga? Parcela? De que maneira? É o que vai acontecer. E acho que ele vai acabar ficando. O Flamengo vai acabar contratando o jogador. Só que vai demorar, de repente, algumas semanas, um mês, sei lá, dois, por conta de uma negociação que vai ter que começar agora. Porque para o Flamengo ficou ótimo assim. Ele pode negociar. Se, por acaso, ele atingisse o percentual estipulado em contrato, teria que pagar 9 milhões de euros sem conversa. E é compra obrigatória. né? Como não tem essa obrigação, como goleiro Rossi. O Rossi o Flamengo já sinalizou que quer o Rossi. Os representantes dele já sabem disso. Ele sabe o que o Flamengo quer. Ele quer vir para o Flamengo. Não vai renovar com o Boca. Tem um contrato até o meio do ano. Nesse intervalo agora que vai terminar o futebol argentino lá, o campeonato, a temporada deles também, o Flamengo vai procurar o Boca em algum momento e falar, Boca, quando você quer para me liberar esse goleiro mais cedo? Ele vai ser meu mesmo no meio do ano, me libera agora em janeiro, eu te dou um caraminguá e aí fica tudo certo. Se o Boca for orgulhoso, fala não, se o Boca usar a cabeça, eu falo, bem já perdi o jogador mesmo, vou pegar alguma grande economia em salário, porque certamente deve ter um salário alto ali para os padrões do clube, né? ele é o goleiro titular, e que o titular agora vai ser o Romero, que foi contratado recentemente, ex-seleção argentina. E vai seguir, então é provável que o Ayrton fique, que eu acho que o goleiro Rossi vai chegar, acho que deve chegar no começo do ano, acredito que eles consigam um êxito nessa negociação, é, é, e outros virão também. Semana que vem o Flamengo já vai começar a anunciar algumas partidas, eu imagino que são meio que óbvias, deve ser Rodinei, Diego Alves, Diego Ribas, eventualmente mais um ou outro que não vai ficar. É, por onde Felipe vem. Luiz provavelmente renova mais um ano. É, Felipe né? Luiz é questão de salário, vão oferecer a ele menos do que ele ganha. Isso aí é certo, ele fez um contrato lá atrás ah, e ele agora já não é mais o mesmo jogador, ele mesmo sabe disso. Então, o Gerson querendo botar, Modos? É, é, é o Gerson de... está com problema com o técnico lá no Olympique. Já disse que o São Paulo está interessado em levá-lo para o Sevilha, mas não vejo a menor possibilidade. Ele custou muito dinheiro para o time francês, não vai liberar o jogador. A assim. ah, volta do Flamengo de graça aí, o Flamengo não vai pagar para eles essa, essa quantia de jeito nenhum. Então, empréstimo um não... também é impossível? Ah, só se assim, aconteceu com fato novo. Nesse momento eu acho muito difícil. Jogador muito caro, né? Foi um investimento alto para os padrões do, do Olympique. Que é um dos focos do Flamengo, né? Você falou volante, atacante de velocidade... Centroavante e lateral vai depender aí de Felipe Luiz ficar ou não lá do esquerdo, contratar de vez o Ayrton Lucas que eu acho que vai fechar, mas ainda não é certo. E na direita eles vão ter que fazer uma avaliação, né? Porque vão ficar com o Varela que a expectativa é de que ele possa ser o titular. Vai na Copa do Mundo também, Vai né? a Copa do Mundo é, e talvez outro jogador. Eu acho que o Mateuzinho também é um cara que um préstimozinho pode ser bom né para crescer um pouco, amadurecer um pouco. Aliás, não sei se vocês sabem, a lesão do Varela foi um negócio bizarro. né Tem um vídeo, inclusive, que mostra isso. Não sei se vocês viram. Quando o Rodinei foi bater o último pênalti contra o Corinthians, o Varela não estava relacionado porque ele não podia jogar. Ele estava no vestiário, perto do corredor que dá acesso ao campo, num, e parou numa televisão para ver a cobrança do pênalti. Já com o fardamento, que o Bruno Henrique botou também a roupa de jogo, todo mundo entrou ali para comemorar o título no caso da eventual conquista que acabou acontecendo quando o rodney bateu o pente fez o gol ele deu um pique saiu correndo foi para dentro do campo foi lá abraçar o rodney eu achei um negócio interessante porque é o jogador que disputa a posição uh -huh. ele foi um louco correndo é no caminho ele sentiu o músculo continuou correndo sentiu mais uma continuou correndo aí pulou em cima do Rodinei lá com os outros jogadores aí quando depois aí que parou aí viu que a coisa ah, complicou é, o que eu soube é que os médicos disseram Cara, mais um pouco era grau 3, né? 3 já teve Foi grau 2. 2 Ele iria ficar fora da Copa Mas como não chegou a ser grau 3 Ele tem condições de não vai jogar pelo Flamengo mais Certamente, mas vai se tratar Para jogar o Mundial pelo Uruguai Foi assim que ele se machucou, ele estava frio, não fez alongamento Não fez aquecimento, não fez nada Ele estava ali para entrar em campo, para comemorar com os colegas Quando o Rodinei bateu, o maluco saiu correndo pelo campo Tem esse vídeo aí, não sei O pessoal pode até encontrar Ele sai correndo, vai para dentro do campo, vai, vai até atrás do Rodinei e aí ele se machucou se machucou assim. É legal a gente ver esse vídeo, porque esse vídeo viralizou, inclusive, uhum. né? Ele vendo, saindo, correndo... Foi ali que ele se machucou. É no dia seguinte, ah, o Varela machucou, mas não jogou. Foi ali que ele se machucou. Que coisa, Foi ali é. que ele se machucou. E o Vamp que fala isso, né, Vamp? você fala jogador machuca das formas mais variadas. não se você jogando, lembrar que o... Mas dessa, o realmente, acho que é caso Não teve um negócio com o William não. ele saiu do, do treino, acho que tomou uma topada, alguma coisa, aquele... Teve, já teve um negócio do William Arão, sim. sim, saiu do treino. Como chama o lateral-direito do Benfica, que era do Fluminense, que não tá... Gilberto. É um nome bom aí na pista Muito aí. bom, jogador. Mas gente. não é fácil negócio essa ser Tá muito bem em Portugal. Ele mas não é dessa. Não, ele estava claro. como titular com o Jorge Jesus. Eu acho que agora ah. ele não é titular. Não, né? agora ele está buscando lugar, mas o time tá muito bem. Ele está jogando é. de lateral o PP, né? É. De tá lateral-direito. Tem também outro nome interessante, que era um cara mais à frente e tal. Mas tá jogando lateral-direito. Ontem o assim. Irarão fez gol, viu? O seu time lá estava vendo. Agora, por assim, que quando muda o jogador brasileiro de posição lá na Europa, ninguém fala nada? E quando o técnico muda a posição brasileiro ou estrangeiro, de jogador aqui no Brasil, o todo pardal. mundo diz que é Pardal. Né? Porque a gente o é chapa, Bepera, um ponta, um atacante né, no Grêmio, virou lateral. Lateral ofensivo, ataca bastante, mas é lateral, ele joga na linha de quatro do, do, do Porto. Pô, e muitas vezes o cara alguém. que é lateral aqui vira atacante lá É a Liga dos Campeões. Eu tava vendo o irmão do Hazard, do Ed, né? O... Jogando no... É o que tá jogando. Sim, Sim, ele, ele é lateral esquerdo. Sim, mas ele já fez essa função, é. até como ala, ele, ele vai muito bem. É, eu tava vendo o jogo. Aqui é o que o irmão não consegue bem, né? <risos> Bom, Vambi, então, vamos, vamos falar do seu Corinthians, mais. né?